Perfeito. Engraçado um, só um, um, um A falta da habilidade do humano a lidar com a posse. É. A distinção da ideia da posse é um conceito sem um eixo pois o eixo do conceito depende da maneira com que o agente lida com o que ele tem à sua disposição. O objeto que está sobre a posse do ser depende da disposição do ser a lidar com o objeto. A ideia do direito à posse se dá sobre a maturidade ou não que o ser exerce sobre a situação fática. Então a caráter decorrente da relação entre objeto e agente, não depende a condição de uh, ser ou não ser de características externas, se não o objeto da capacidade em lidar ou não com o objeto. Ou seja, é de posse do indivíduo o automóvel, cujo a representação social do automóvel refere-se ao grau de consciência do indivíduo em exercer um papel social Condizente moralmente, psiquicamente, previsto e prevendo uma posição de influência, dada a ética, a moral e o exemplo. Esse é o princípio da posse. Dada ao comportamento inapropriado se evidencia a não coerência sobre o objeto da posse. O princípio de relação socioeconômica ou qualquer conceito definitivo que há caráter é, potestativo ou que gera efeitos de não habilidade de resposta perante a posição faz com que o ser não saiba usar o um martelo. Logo, independente do direito social, cultural, a possuir o um martelo, ele não tem sobre posse o um martelo. Não existe conceito de posse sem uma doutrina baseada ou na falta ou na constituição de ser, que é um agente que usa sobre efeito a expressão da utilidade de toda a esfera condicional do objeto da posse. Ou seja, se você vive uma sociedade desequilibrada socialmente, economicamente e politicamente, você vai ter grande variação sobre os conceitos, produtos e qualidades ante a posse. Então, indica que quanto mais você aprecie a posse, mais propriedade você precisa ter para representar um papel diante da posse que é fundada a relação ao fato. Se você deseja uma BMW, tenha uma conduta de alguém que numa sociedade dissociativa, numa sociedade injusta, seja um exemplo de justiça e moralidade. É uma natureza fatídica. Se você não erra hoje, não erra amanhã, não erra depois, não há erro. E, com isso, você tem o significado de ser proprietário de algo. E, sim, usufruir daquilo que te intitula o título de representante do que você tem posse. Pois, ter o um martelo e não saber usar... É a mesma coisa que ter um peso morto. E por assim, a lei se mostra seres representando constituições e posições. Você é um ser humano e representa um humano com o corpo de um humano fazendo coisas de um humano. Logo, na Constituição humana, com direito humano, dada a propriedade humana, você tem responsabilidades humanas. Leve isso para todas as coisas e todos os seus atos. Que você vai ser feliz. Ó, paz, ó, paz.